Fala pessoal, vamos dar uma olhada então aqui no Bitcoin, que está aqui na casa dos 38.900 dólares. A gente teve um falso rompimento aqui no gráfico diário, vou comentar para vocês aqui sobre isso, o que aconteceu e o que a gente pode esperar para o Bitcoin agora no curto prazo. Também vamos olhar aqui sobre os indicadores mais importantes aqui, vou comentar para vocês sobre isso, onde estão as ordens para o Bitcoin nesse momento, a liquidez também aqui, tanto na Binance como na BitMEX, e vou comentar por último aqui no vídeo de hoje sobre esse tweet do Elon Musk, que na minha opinião é muito importante, interessante. Eu tenho uma opinião aqui sobre isso, que deve ser provavelmente ao contrário aí do que você deve estar tá pensando. Tá? Então fica até o final que eu vou te explicar sobre o que eu quero dizer. Então bora lá para o vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Não se esqueça se você está acompanhando o canal há mais tempo, deixa aquele like aí para apoiar, é bem importante mesmo. Também participe aí do grupo e do canal de alertas do Telegram, porque às vezes o YouTube não entrega aqui os, o, né, o alerta de novos vídeos para você. E sempre no canal de alertas aqui eu vou postar, tá? Quando tiver atualização aqui do uh, alguma atualização de alguma análise ou algo importante para o Bitcoin, que às vezes não dá nem tempo de postar no YouTube, tá? Então eu posto sempre no canal de alertas, tá galera? E peço desculpas para vocês aí, eu tô me recuperando aqui ainda dos sintomas da Covid, pessoal. Eu tô com uma disposição bem baixa, tá? Eu nunca me senti assim na vida, realmente estou bem... Uh, assim, uh, tá difícil de, de ficar trabalhando aqui, né? Muitas horas, tá? Realmente eu fico cansado muito fácil. Então, mas estou já buscando aqui fazer uma suplementação, né? Um tratamento aqui. E devo voltar o Brasil em breve para fazer fazer alguns exames aí, né, galera? Porque realmente eu nunca estou é, tô, tô me recuperando aqui, tá? Mas está tudo bem, só questão de disposição mesmo. Então peço paciência para vocês se algum dia não puder atualizar aí, tá? Mas galera, vamos então olhar aqui o Bitcoin no diário primeiro começando, né? A gente teve então esse falso rompimento que aconteceu aqui no gráfico diário. A gente pode ver que tem essa linha de tendência aqui de baixo, ó. então a gente acabou rompendo para baixo. Mas isso aconteceu bem próximo aqui do uh, do fechamento do candle diário, tá, galera? Então isso isso que acontecendo. A gente teve já esse quendo aqui né, engolfando praticamente, tá? Então, algo bem interessante que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, uh, por que, que isso aqui aconteceu, tá? Algo bem interessante mesmo. Na verdade, até posso atualizar aqui já jantar já para ficar um pouco mais didático aqui. É, se a gente puxar aqui no High Block Capital, a gente pode ver ó, que a gente tinha liquidez aqui também aqui abaixo para o Bitcoin, além dos indicadores de sentimentos também que deram uma piorada nessa região aqui, ó. Então o Bitcoin acabou pegando essa liquidez aqui embaixo, né? E depois informou a liquidez aqui em cima, ele foi pegar exatamente onde tem liquidez aqui em cima. Eu posso até dar um zoom para vocês mostrar como é curioso aqui, tá, pessoal? Realmente é incrível esses, esses indicadores aqui da High Block Capital. Aliás, vocês não têm conta aí, tá? Eu sei que é um, é um, é um, é um software aqui mais caro, né, pessoal? Mas de vida com os amigos de vocês aí é que vale muito a pena. Eu vou deixar o link também aqui abaixo na descrição do vídeo também tem na provavelmente na página do meu site tem essa ferramenta também tá vale muito a pena aqui então a gente teve a gente tinha liquidez aqui para baixo o Bitcoin o Bitcoin foi lá pegar essa liquidez o pessoal que está entrando em posição de long aqui ele pegou a liquidez liquidou aqui nessa, nessa região região dos é 37.500 dólares depois foi pegar a liquidez em cima aqui nessa região dos 39.200 tá galera então foi exatamente o que aconteceu então nesse momento aqui agora para Bitmex a gente tem aqui mais liquidez acima tá galera então o Bitcoin tem aqui a, até a região aqui próximo dos 41.500 dólares. É interessante ficar de olho porque a gente tem liquidez aqui acima. Também para Binance também a gente tem aqui a bastante liquidez. A gente tem mais liquidez aqui de acordo com a High Block Capital. A gente tem aqui na faixa dos 41.300 dólares, tá? Então, não me surpreenderia o Bitcoin subir aqui agora pegasse pegar essa liquidez, tá? Mas para isso eu vou comentar para vocês aqui o que, que a gente tem que ver para poder acreditar nesse cenário aqui, Tá? Vou comentar para vocês daqui a pouquinho sobre isso quando a gente entrar aqui no gráfico de 4 horas, tá? Vamos entrar aqui então direto no gráfico, a gente pode mostrar para vocês o que eu quero dizer aqui. Então, no gráfico de 4 horas é o seguinte, pessoal, tá? É... Olha só, primeiro eu quero mostrar para vocês essa linha amarela aqui, ó. Ver se vocês vão se ver aqui direto na, direitinho no vídeo. A gente tem uma linha amarela, começou essa linha de baixo aqui, a, gente, a linha de suporte, uma LTB de suporte aqui, ó que formou desde aqui praticamente de outubro aqui do ano passado né então a gente tem tinha essa cunha aqui inclusive aqui o Bitcoin rompeu para baixo quem tava acompanhando aqui meus vídeos é, uh, eu falo eu tava falando sobre essa cunha aqui né inclusive comentando para vocês botarem aqui né o stop loss de vocês aqui nessa região o Bitcoin foi aqui rompeu para baixo aqui dessa dessa região né até um desvio que não falei no canal que que era acho que era Bitcoin uh, Lua ou né Alguma coisa assim, lua ou crash, né? E realmente a gente teve o crash que era o cenário que eu mais acreditava, tá? Então, uh, quem botou essa pelosa aqui, comentei bastante esse vídeo, que se deu bem, tá? A gente teve uma, acabou rompendo para baixo aqui, o Bitcoin não conseguiu mais depois retestar essa região, tá? Uh, então, galera, essa linha amarela aqui de suporte, essa linha aqui de baixo amarela, é interessante a gente tá vendo aqui, ó. A gente tá vendo que o Bitcoin vai testar e não consegue fazer suporte aqui, fazer um suporte nela, né? Então, isso aconteceu várias vezes, ó. Então a gente tá vendo aqui agora de novo o Bitcoin. Ele foi aqui testar essa, essa, essa linha tá? e não conseguiu. Então, para mim, aqui agora uma região que a gente tem que ficar de olho é, é, é o reteste dessa linha aqui de novo. Tá que a gente poderia vir aqui para testar essa faixa aqui próxima dos 41.500, enfim. Tá, galera. Inclusive, se a gente fizer aqui ó, o VPVR, a gente pode ver que no curto prazo a gente tem onde tem maior volume aqui negociação. Essa faixa aqui dos 41.500, mais ou menos. Eu tá, até botaria um pouco mais abaixo, tá? a faixa dos 41.300 para poder garantir. Então, quem for entrar uma operação de long aí, tá? é realmente é uma região que interessante de fazer aqui, poder cair fora essa região aqui dos 41.300 mais ou menos, tá? que é a gente bem próximo também desses, desses fundos aqui também que tinha para o Bitcoin. Tá? A gente pode ver que essa é uma região interessante aqui, para traçar uma linha aqui, inclusive, ó. é uma região interessante para a gente cair fora aqui, tá? quem entrar em operação de, de long, tá, galera? Ainda mais se tiver liquidação aí dos shorts, enfim, que é buscando essa liquidez que eu comentei pra vocês agora há pouco, tá? Então, isso é isso que eu ficaria de olho. Se a gente perder essa região aqui, é, aqui agora, tá, nessa essa região aqui de baixo, a gente poderia, então, ir testar, na minha opinião, essa linha aqui azul embaixo, ó, no gráfico atual, 4 horas que a gente tem, formando dois, dois toques aqui já, a gente poderia buscar essa região aqui dos 35.600 dólares, tá, galera? Uh, 35.700, 35, 35, mais ou menos, aqui tá. A gente poderia vir buscar uh, até inclusive puxar aqui o high block capital. A gente pode ver que a gente tem aqui, ó. Uh, bom, aqui não tem tanta liquidez, não dá para ver tanto. Não aqui esse gráfico que não mostra, tá. Na verdade, a uh, liquidez. Deixa eu ver aqui o da BitMEX uh, também não mostra aqui, tá. Mas seria uma região que eu ficaria de olho aqui no 4 horas é tá, o reteste dessa linha de tendência aqui embaixo no 4 horas tá não é uma linha importante, mas é importante a gente ficar atento, tá galera é, mas assim, no curto prazo aqui agora honestamente falando com vocês eu uh, tô mais de olho o Bitcoin que pelo menos testar essa região aqui do, do, próximo dos 41, tá galera é, não é garantido, mas é, é pra, em termos de probabilidade eu tô acreditando que o Bitcoin tem um, uma chance maior de buscar essa região aqui dos 41.300 tá bom, mas de novo Uh, a gente está com o mercado aí galera uma situação bem complicada com qualquer notícia pode ser a qualquer momento tá então moderem a mão de vocês aí tá eu acho que eu continuo aqui praticamente dolarizado meu capital especulativo aqui da né? tá na corretora aqui galera não praticamente assim com essa conflito acontecendo aí realmente fica complicado e para mim ainda o pior pode estar por vir tá galera então eu quero comentar para vocês aqui mais sobre isso no final do vídeo tá? É, então em termos de análise de Bitcoin, análise de Bitcoin que tem para vocês aqui é isso, tá? Em termos de análise técnica. Uh, vamos entrar aqui agora no só para mostrar para vocês aqui, aqui agora em relação no curto prazo, ó, porque eu acredito que a gente tem a gente tem liquidez acima, inclusive a gente pode ver aqui, ó, a gente viu o long short rate deu dando diminuída, ó, galera. O long short rate aqui caindo, ó, com o open interest também aqui subindo nessa região, tá? E o Bitcoin, o Bitcoin ficando aqui numa numa você que não estou conseguindo desenhar aqui nessa, nessa região, mas aqui a gente tem o, o, o Open Inter subindo, com o Lonchario caindo, tá? E inclusive aqui agora a gente está vendo as, a, as sardinhas aqui vendendo, ó, enquanto as instruções estão comprando, tá? Aqui são o CVD das instruções, da, das, das big players, desculpa. Contra as sardinhas aqui, tá? Então a gente tem. Está vendo aqui uma, uma, uma divergência aqui, né? Forte, obviamente, isso aqui é sempre geralmente bem divergente, né? E. Então, isso aqui mostra para mim que a gente tem um potencial, inclusive a gente não liquidou nessa subida aqui, não liquidou tanto assim, quanto a gente liquidou aqui nessa queda, tá? Nessa queda aqui, realmente liquidou aqui cerca de, a gente tem aqui cerca de 7 milhões de dólares nessa correção que a gente teve aqui, ó, né? A nossa última correção, e agora aqui a gente não, na minha opinião, não liquidou tanto assim nessa subida, então a gente tem um espaço aqui, na minha opinião, para buscar essa liquidez acima, tá galera? É... Então é isso. A minha análise do Bitcoin aqui agora no curto prazo é que a gente tem um espaço para dar uma subida aqui no curto prazo tá? para essa região aqui próxima dos 41.300 dólares, tá bom? É o que eu acredito mais em termos de probabilidade. Tá? O que está me incomodando aqui também é a questão das ordens. que tem bastante ordem aqui em cima também, tá? isso está me complicando, mas tem suporte bastante interessante também aqui, tá? Até diria que a gente tem, aqui está parecendo para mim que a gente tem mais suporte tá? do que resistência. Até vou confirmar aqui no TRDR para a gente dar uma olhadinha aqui também no 1%. Ó. Uh, é, no, no terei tá mostrando pra mim que a gente tem mais resistência aqui, mais venda, né? Tanto no... É, na verdade, no, no, no, no, 1, e, no 1%, tá? No 2%, a gente tem aqui mais compra aqui agora pro Bitcoin. Tá, galera? Então, mas essas ordens aqui do... do aqui no... no aqui no TR no 3 light desculpa aliás as ferramentas que estão todos meus sites tá, se você quiser usar essas mesmas ferramentas aqui tudo no meu site andrefault.com tá o link aqui abaixo também tá você pode acessar aqui essas ferramentas com desconto enfim para você não ficar no escuro tá então aqui agora o que tá me incomodando um pouquinho gostaria de ver né esse book também pode entrar a qualquer momento tá mas a gente tem suporte aqui para o Bitcoin aqui agora nesse momento tá então a gente poderia sim ver essa, é, é, esse pote que mantendo, tá? Eu acho que seria interessante botar que avaliar é, de stop abaixo daqueles 38 mil dólares. Quem quiser entrar operação, tá? É, a gente poderia ver o preço. Na minha opinião, aqui no curto prazo a gente tem um espaço maior para subir, tá, galera. Mas de novo, o mercado tá bem aí uh, volátil, complicado. Tá manerem aí, né, na, nas posições de vocês aí com bitcoin, porque eu continuo aqui no capital, né? Em termos de a uh, capital que tem tá nas corretoras é praticamente dolarizado, tá, galera? E tô cogitando, dependendo se o Bitcoin deu uma subida boa aqui, tô cogitando de botar algum uh, capital de carteira um pouco aí para poder proteger um pouco mais, tá? Porque a coisa não tá muito boa. E o motivo, pessoal, que eu quero falar sobre isso aqui agora para vocês no final, eu não tô muito animado com o mercado, tá? É, bom, amanhã a gente tem também o. A, aqui o Fed, né? A gente tem então a, essa. A gente tem aqui o. o a reunião do FED tá eu vou ver se eu consigo comentar para vocês aqui talvez até fazer uma Live aqui nessa reunião do FED para poder uh, talvez aí né fazer uma uma Live pirata aí do outro canal para comentar para vocês em cima em relação ao criptomercado que a gente pode esperar que nem a gente fez na última Live lá ficou bem bacana tá e daí eu comento pra vocês a minha opinião tá então vai acontecer aí no, amanhã princípio se essa reunião tá? Vou confirmar para vocês avisam também no, no canal do Telegram. Isso aqui vai ser complicado, então amanhã vai ser um dia importante Bitcoin, tá, galera? É, vamos ver, mas amanhã, inclusive, vai ser um dia, na minha opinião, pode ser bem volátil, ainda mais com o Open entre subindo, tá? O Open subindo assim, na minha opinião, a gente pode ter um dia bem volátil amanhã mesmo, tá? Então, tome cuidado aí, eu provavelmente uh, não vou estar tá, tá operando aí e tal, uh, nessa, nessa, no dia amanhã, galera, porque uh, se não concentrar uma operação hoje, tá? Uh, eu provavelmente amanhã não vou estar tá mexendo nisso aqui, porque porque realmente o, o... amanhã acredito que vai ser um dia bem volátil, como a gente viu no último reunião do Fed também. Tá? Quem estava quem acompanhando comigo viu. Tá? E por último, eu quero comentar para vocês aqui, para fechar o vídeo de hoje, eu quero comentar para vocês sobre esse tweet do Elon Musk, galera. Isso aqui é importante, tá? porque aqui no tweet ele comentou o seguinte. Ó. O que ele comentou aqui? Como um princípio geral para aqueles que estão buscando né, uma, alguma conselho, né, sobre esse, a postagem, a postagem que ele fez aqui foi sobre, ele postou aqui sobre a, a inflação, né? inflação, a taxa de inflação aqui nos próximos anos. Né? Então, conselho em geral, para quem, quem estão buscando um conselho em relação a esse assunto da inflação, enfim, é, é, em geral é melhor você tá, ter, no caso, coisas físicas, né? seja uma, uma casa, ter ações e em empresas que você acredita que, que faça bons produtos né ou seja ele tá meio que oferecendo ali ó a Tesla faz bons produtos então compre ações da Tesla né quase que isso né Compre ações da Tesla é, do que dólares enquanto a inflação está alta então ele recomendou não ter dólares enquanto a inflação está alta aí você tem então ações e e ter também aí né coisas físicas como né, uma, uma casa até, talvez metais, metais preciosos enfim ele comentou aqui embaixo que eu ainda tenho aqui e não vou vender meu Bitcoin ethereum ou Dodge tá então ele formou isso aqui e galera isso aqui que ele comentou tá que foi no dia de hoje é... na minha opinião se fosse antes do mercado aqui sobre isso tá tivesse essa, essa postagem aqui no mercado um tempo atrás o mercado teria o Bitcoin teria subido aqui uns 3, 3 mil dólares quatro mil dólares muito rápido com muito volume. Tá. E a gente não viu nada acontecendo no gráfico do Bitcoin praticamente. Tá? Então teve uma subida aqui sem volume, fraco, na verdade. Na minha opinião, isso aqui até nem aconteceu por causa do Elon Musk, tá? Porque eu mostrei para vocês aqui diretamente sobre a liquidez, né? Eu mostrei para vocês sobre isso. Ó. Tinha liquidez aqui abaixo, o Bitcoin foi pegar, a gente viu aqui o Open Interest uh, aqui nessa região, ó. Aqui nessa região a gente viu o Long Ration subindo aqui, ó. Nessa região subindo, com, uh, com o Open Interest também subindo, tá? Então gerou aqui. Uma, uma liquidez abaixo que o Bitcoin foi pegar. Para mim, essa, essa queda aqui aconteceu e depois subiu aqui, na verdade, por também gerar liquidez aqui abaixo. A gente foi o mercado shortando, né, vendendo, e a gente gerou liquidez acima, desculpa. Tá? O mercado voltou, né, recuperando aqui agora. Então, para mim, isso que o Elon Musk postou aqui tem, teve um efeito muito pequeno no Bitcoin. Tá? E isso me preocupa, galera. Isso me preocupa muito porque... Um dos caras, o cara mais rico do planeta, o Elon Musk, falar isso aqui do Bitcoin, né, Ethereum e da Doge. A Doge a gente teve até um efeito maior aí, tá? Não vou olhar o gráfico da Doge não, mas efeito é maior. Então o cara postou isso aqui e nada aconteceu com o preço do Bitcoin. Galera, isso aqui é um, um sinal pra, pra mim muito perigoso aí, tá? Que o pior ainda pode estar por vir, tá? Então eu conselho vocês aí, é, proteger o capital de vocês acima de tudo, tá galera? Tome muito cuidado. Ah, uh, não tô falando para vocês saírem vendendo tudo que vocês têm aí, bitcoin, ações e nada, tá? Mas é, não fiquem aí agora, eu sei que tá tudo aqui tudo caindo, várias ações caindo forte, a gente tá aqui nesse pequeno também tá corrigindo, caiu bastante, as pequenos caiu quanto aqui até agora? É 12% quase 13% aqui, que é bastante, tá? Mas é um momento, galera, com a situação do mercado que tá aqui agora com a questão da guerra na Ucrânia e que pode a qualquer momento escalar e piorar galera a gente tá vendo aí essa coisa pode ficar pior do que a gente tá vendo aqui agora tá não quero botar medo em vocês aí também de novo mas é bom a gente pensar no pior cenário tá E para mim nesse momento aqui eu continuo ainda dolarizado se a gente conseguir pro Bitcoin aqui conseguir é... Eu até falar para vocês aqui, ó, se a gente conseguir fazer um suporte nessa região dos, dos 39.400, enfim, a gente pode fazer uma entrada aqui e tentar né, botar um stop aqui embaixo. Mas galera, tá tão, tá tão assim, o mercado tá tão complicado que eu diria que praticamente se a gente conseguir romper essa, essa linha aqui, tá? essa linha aqui de novo, talvez que pode ser uma região interessante a região dos 42 mil dólares talvez consiga romper romper com volume porque a gente subiu aqui ó nem o volume está muito bom tá nem o volume está bom aqui na minha opinião para o Bitcoin tá, então galera eu não estou animado com o mercado tá a gente viu que queda força né mas a gente vê que o preço subindo sem muito volume tá vamos ver então se o Bitcoin consegue pegar essa liquidez aqui tá agora aqui no curto prazo mas eu não estou muito animado com o que eu estou vendo é, nem o que Musk bota, sobe o preço do Bitcoin galera é praticamente né, o, uh, aquele cara que enfim não nem comentar mas é, para mim isso que mostra para mim que realmente o Bitcoin está tá numa situação complicada aí, galera se o Alon Musk não conseguiu né, subir aí a, né, o preço imagina então, o mercado, se a gente vai conseguir fazer sobre o preço, enfim, tá? Então, acho que tá complicado. Proteja o capital de vocês acima de tudo aí, galera, tá? Esse é meu recado para vocês. Ah, e é isso. A gente tenta se ver amanhã aí com alguma novidade em relação ao Bitcoin. Participe aí no grupo do Telegram e também aqui no, no canal de alertas. Muito importante mesmo, tá, galera? É, eu, por enquanto, aqui agora, vou guardar esse suporte aqui agora no, pro o Bitcoin. No, nessa região aqui, ó se a gente conseguir formar um suporte aqui nessa região dos... Dos uh, 39.400, conseguir romper essa região, conseguir formar suporte, eu posso entrar aqui, talvez, numa, numa operação, tá? Mas muito cuidado que esses rompimentos aqui, ó. A gente teve um falso rompimento também aqui, ó. Foi um falso rompimento, tá? A gente tinha um, um cone aqui que rompeu, foi um falso rompimento. Então a gente pode também que agora tem que tomar cuidado para ver se a gente não vai ter também um falso rompimento. O RSI também pode dar uma ideia pra gente, né? Mas geralmente esses falsos rompimentos têm acontecido direto aqui agora, tá? Mas enfim, ah. Uh... Esse pivô de alta pode ser interessante, esse pivô de alta pode levar a gente para casa de dólares, pelo menos, tá? Ah, tem que ficar de olho, mas manerem a mão, galera, porque a coisa, na minha opinião, não tá boa e eu tô aqui bem cauteloso aqui com os meus investimentos, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, desculpa se é um vídeo um pouquinho mais bearish, tá, galera? No curto prazo, bullish, mas médio prazo aí tá um pouquinho bearish o Bitcoin. Uh, acompanhe as notícias também da guerra aí, eu estou tentando me informar o máximo possível, comente aí abaixo o que você acha de tudo isso, a gente se vê então amanhã aí para mais uma análise. Um abraço!